Vai, pesado eu tô tranquilo tô de bolso, tô vindo aqui pra mais um vídeo, mano. Hoje eu tô vindo em encontro da Carboss, tá tendo o segundo evento deles aqui e eu vou estar tá mais gravando ca... os carros. Eu não sei se eu vou estar tá conversando tanto com a câmera aqui, né? Porque. Meio de vergonha. E também porque não tem muito o que falar, eu vou só gravar os carros. Mas é isso então, vou deixar vocês com as imagens aí. Aproveitem o vídeo, se curtir, deixa o like, se inscreve no canal e valeu! nada aí chega um lancerzinho eu tenho a certeza que não é Eva mas ainda é muito bonito beijo aí cobrindo os eventos lancerzinho top demais aí oh, apaixonado nesse carro véio. A placa, senão os polícia não gostam mais. Ah, os é esquema. Eu por dentro. um por dentro, é mais legal. <risos> Não. Eu consigo fazer assim, ó. A pezinha vai. Porque no esporte. No eco fica mais. Uhum. Mais forte. Porque ele é bonito demais. Beleza Não. Eu gosto do modo esporte. Que eles... Mais uhum. é dá pra escutar muito é, bonito, eu... velho. Eu vou colocar a válvula de v mais que o menino falou que ele faz o, o retorno que ele ao. Come <laughs> Esse de dois também ali atrás, né? Só que o meu é Perfotec, ele é melhor, eu vou fazer depois. Entendi, Não. É porque o dele é... O meu mapa, ele é um mapa pronto. Tipo, se os caras pegou, ela é 320, toma. Ah, entendi. O dele, por exemplo, e o do, do... do Gabriel, daquela preta, uh -huh. é o Perfotec. O Perfotec é o quê? leva é o carro, o cara passa no dia, né? Ai, ah, entendi. Ah, Mas daí... The... Whee! <laughs> É lindo demais, véio. pelo amor de Deus!